Olá, a mim foi pedido para falar um pouco sobre como é que surgiu a minha vocação, a vocação franciscana. Primeiramente, gostaria de dizer assim de que eu não acredito que a vocação ela surja em algum determinado momento. Eu acredito realmente que a vocação é algo que é cultivado ao longo da vida, seja ela qual vocação for. Mas no caso aqui foi pedido para partilhar um pouco da vocação franciscana. A minha vocação, ela, ela partilha, eu partilho com vocês assim, dizendo que a, vocação, a minha vocação surge ainda quando eu estava em casa da, da minha família e comecei a participar, e na época já participava de grupos de jovens, grupos de jovens da Pastoral da Juventude, e onde que nós tínhamos, ficávamos um final de semana todo no seminário em agudo, ou um final de semana, recebendo uma formação sistemática, uma formação integral. É, quem coordenava isso eram os freios franciscanos. E lá a gente era muito, muito bem acolhida pelos freios. e Isso me chamava muito a atenção enquanto, enquanto adolescente. A forma de como é que os freis interagiam, tomavam chimarrão, como é que eles conviviam. E também como é que eles, eles interagiam conosco. Né? E que isso nós não tínhamos lá na comunidade. Então, acredito que o cultivo da vocação começa com essa experiência. Essa experiência de grupo de jovens na da pastoral de juventude e também é, ligado ao seminário lá de Agudo, onde a gente ia ter essa formação integral. E é interessante dizer assim que também, é, de modo especial, é, e isso acho que é um dado importante sobre a vocação de que os freis que andavam e acompanhavam os grupos de jovens, isso chamava muita atenção, porque eram uns, uns, uns padres, a gente dizia, não sabia muito diferenciar entre padre e frei na época, é, eram diferentes, eles interagiam mais conosco, eles falavam uma linguagem mais simples, escutavam, davam conselhos, faziam umas, umas celebrações, uns momentos de, de espiritualidade, um de, de momento de mística muito, muito bom, é né, que nós como adolescentes conseguimos vivenciar uma experiência bem é, legal, assim, uma, fazer uma experiência, diria a gente diria experiência do sagrado bem, bem gostosa. Então, eu diria assim que se é para partilhar com vocês de como é que surge a vocação, eu diria que não, não surge. Ela é um cultivo que começa desde muito cedo e começa a partir principalmente dessa experiência que a gente fez com esses freios que estavam inseridos nos movimentos sociais e dentro das pastorais. Eram um freios e padres diferentes daqueles que a gente estava acostumado a ver. Pessoas que estavam ali é, inseridas dentro de uma realidade bem difícil, né? E muitas vezes passavam lá em casa também, para partilhar, ficavam almoçando, jantando, até posando na casa lá. E isso foi despertando também o interesse para conhecer mais a, a vida de São Francisco de Assis. Desejo a vocês um grande abraço e espero que também cada um possa cultivar a sua vocação da melhor forma possível.